E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu falei a respeito de inalação e de expiração. E eu falei que a inalação acontecia por causa do aumento de volume e a expiração acontecia por causa da diminuição do volume. Mas eu não falei realmente como isso ocorre, e eu vou falar disso agora. E deixa eu começar dizendo aqui que, no meio do seu peito, você tem um osso enorme, mais ou menos assim. Ah, Claro, eu não estou desenhando isso aqui com uma proporção correta, né? eu só quero mostrar aonde fica esse osso. Você pode até sentir isso no seu corpo. E nós chamamos esse osso de externo. Então, o nome técnico desse osso é externo. E nós temos aqui 14 costelas que se ligam diretamente a esse osso externo. Ou seja, nós temos sete pares de costelas, e, claro, não é o total de pares. Nós temos 24 pares no total, mas sete pares estão ligados ao osso externo. Então, eu posso dizer que 14 costelas se ligam diretamente a esse osso. E, entre essas costelas, nós temos alguns músculos, e eu vou pintar aqui alguns desses músculos e o interessante é que todos esses músculos eles vão ter seus próprios nervos, e isso faz com que eles possam se contrair. E, claro, esses músculos eles são controlados pelo seu cérebro, e o nome desse músculo é intercostal. Então, aqui nós temos um músculo intercostal. E inter significa entre, e costal refere-se às costelas. Então, é um músculo que está entre as costelas. E o que acontece? É que eles vão começar a se mover quando o seu cérebro diz: Ei, eu quero respirar fundo. E aí, esses músculos eles vão começar a se contrair, e com isso, as costelas vão se mover para fora. E eu posso descer aqui mais um pouquinho, para ter mais espaço, e nós vamos ver outro músculo aqui. E aqui nós temos um músculo parecido com um U, para baixo aqui, mais ou menos assim, como se fosse um chão. E lembra que nós conversamos a respeito do chão do tórax em aulas passadas? E nós vimos que esse aqui é o diafragma. E esse diafragma, quando você contrair o ar, ele vai para baixo. Então, o diafragma ele desce. Eu posso até apagar ele aqui agora e mostrar como fica quando se contrai. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Então, quando se contrai, o diafragma vai ficar mais ou menos assim, que vai ser mais plano. Ou seja, agora você pode ver que ele ficou mais baixo do que costumava ser, ou seja, ele desceu. Deixa eu apagar essa parte aqui também. E por causa disso, todas essas estruturas aqui, que estão os dois pulmões, e claro, eu nem desenhei o coração aqui, e eu posso até colocar ele aqui, então esse aqui é o meu coração, e tem a incisura cardíaca também, por causa do diafragma descendo, Toda essa estrutura aqui ela vai se mudar fisicamente, vai se mover para baixo e para fora. E também vão se mover enquanto os músculos intercostais se movem para fora. E aí você tem a expansão dos pulmões. É mais ou menos essa a ideia. Então, vamos dizer que você pudesse dar um zoom aqui para ver mais ou menos como essa expansão acontece. Ou seja, o que acontece quando você tem mais volume nos pulmões, e eu posso até desenhar aqui os meus alvéolos, e aqui você tem outro ramo. Então, todos esses alvéolos eles estão se expandindo. E para você ter uma ideia, você tem cerca de 500 milhões de alvéolos, ou seja, é um número muito grande. E aí, se eu continuasse desenhando todos eles, eu ia ficar desenhando para sempre. Né? Mas, basicamente, o que acontece é que, quando as costelas saem, o diafragma desce e esses alvéolos eles são puxados para fora, ou seja, eles se expandem, ou seja, eles vão ficar maiores. E se você olhasse mais de perto, você ia ver que, ao redor desses alvéolos, tem um monte de proteínas. Ou seja, as células em torno deles têm um monte de proteínas. E essa proteína nós chamamos de elastina. Será que você consegue adivinhar o que essa proteína pode fazer? Elastina se parece com elástico, não é? Então, você pode pensar na elastina como um elástico. E aí, quando os músculos se movem para dentro e para fora, ou melhor dizendo, se contraem e se retraem, e os alvéolos se expandem, essa elastina está sendo esticada. Deixa eu colocar isso aqui para você entender melhor. Deixa eu subir aqui um pouco e mostrar a inalação. Então, basicamente, você tem os músculos se contraindo. E, claro, quando eu estou falando de músculo, eu estou me referindo aos músculos intercostais. E, como resultado da contração muscular, você tem os alvéolos sendo esticados. E, aí, como resultado disso, essas proteínas, essa elastina, ela está se esticando também. E, quando os músculos estão se relaxando, que é o que acontece quando você expira, o que você acha que vai acontecer com essa elastina? Vai ser igual a um elástico, é isso que eu estou dizendo. Isso porque os alvéolos estão encolhendo, e isso é força motriz, porque o volume diminui. Deixa eu mostrar isso aqui no desenho. Então, se você está fisicamente usando os seus músculos para puxar esse material, a hora que você parar com essa força, ou seja, a hora que você parar de contrair os seus músculos, simples, toda essa elastina ela vai retroceder, ou seja, toda essa proteína vai querer voltar ao tamanho original. E quando isso acontece, o meu alvéolo ele volta ao tamanho original. Então, apesar da contração, o que fez os alvéolos retornarem ao tamanho original foram essas proteínas. Então, inalando, nós aumentamos o volume puxando as coisas abertas através da contração. E isso requer energia química. E pense nessa molécula de ATP como um tipo específico de produto químico que nós vamos usar. E para exalar, quando você reduz o volume, você vai ser impulsionado por esse recuo elástico. E isso é um tipo de energia potencial elástica. Então, o processo de inalação ele é um pouco diferente do processo de expiração. Isso porque, de um lado, você está usando ATP, você está queimando moléculas. E quando você expira, você não usa mais energia química, você está apenas usando energia potencial elástica. Por isso que é importante você imaginar como um elástico. E nós vamos continuar isso no próximo vídeo. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!